Isto aqui à frente é o altar do Deep Father. Ele diz o nome dele, se chama limugun Ele aponta-vos para o altar. <risos> e depois este sangue é retirado da água como uma oferenda para o Deep Father. Ou seja, é tipo uma matança de porco, só que assim mandam um o sangue fora. Na matança de porco fazemos achar isso as muitas cenas. Ok, vocês começam-se a passar sem começam a ver, tipo, Bueco, todas à volta, porque atentos é ao que é que está aqui a acontecer? Aqui mesmo em cima do Shrine. Estão a largar... Quase ah, a morrer. Presumivelmente também para ser sacrificado, mas, tipo, já vou uma carga de porrada, adverso, é tudo partido. E então, o cliente chega-se à frente. O tempo chegou. Eu trouxe os uns sacrifícios, como um gesto de paz. O Deep Father irá ficar feliz. Pai, eu aceito as tuas ofrendas em nome do Deep Father e que o sangue deles seja a nossa força e faça com que nós sejamos um povo mais forte e que prosperemos mais no futuro. E de repente todos os que estão à volta levantam todos os braços e começam todos tipo... E a por isso levanta as mãos, arregaça as mangas e começa... Deep Father! Temos aqui as oferendas para ti. Por favor, aceitas e abençoa-nos. E ela começa tipo, a falar, e eles começam a fazer um género de um ritual. Começa tipo, a haver aqui um barulho de fundo. E o pleno ele faz um género de um sinal. E malta, vamos Bom, falar bem, a iniciativa. Tira. Eu estou a comentar Sim? que não conheço o ritual e a Alexandra diz, que ritual? Hum. <risos> che, opa. Vou utilizar um keypoint. Calma. Um. Senão... Ah, bom! Ah, bom! Está a atacar quem? O Palermo, sim. Mata o gajo. Mainhand. Uh. Tau! Uh. O gajo que mais chateado contigo. A Elf tem algum medo, mas vai usar a short sword para desatar o gajo. E ela consegue cortar a corda. agora vocês têm um doergar ali. Uh. Os commoners estão a tentar perceber o que é que se passa. Provavelmente vai haver polgado entre eles. Vai aparecer o, a Sea Mother aqui a flutuar em cima, na imagem da espectral. E o Brian vai gritar assim, boial: Oh dear God, it's the Sea Mother, this is clearly a sign. Qual é a ideia? Convencer o, a maior quantidade possível destes idiotas. Para. Sim. ok, put. bora bater nos cabrões de roxo, que isto é final, quer dizer que do nada o ritual está a ser atacado, Parece aqui o outro deus, os gajos tá... okay. tiverem de assim, despeito. Pronto. Ok, ok. That is então... the plan. Então bora lá, base do Na boa, malta, vou fazer okay. uma coisa, vou... vou para isto dar ainda melhor. <risos> 11 agora. Isto vai dar bem melhor agora. <risos> ok, vamos ver <risos> para o primeiro grupo. Segundo. Olha. Terceiro. Olha. Okay. Malta, vocês começam a ver a cara da multidão assim... Oh, assim a apontar. Estás a ver assim, tipo, impressionados. Há um conjunto deles que vai lutar por vocês. É o Plutlupin. Mas não para o não No Palerma que está a ser. Os coatorres começam a bater uns nos outros. Vocês. <risos> o o equipo pé deste, certamente depois, por isso acaba com aquele. A Alexandra está a falhar todos os ataques. Não vou. É, tipo o príncipe, O príncipe vai tacar aquele. Ele acerta, né? E acerta mais um, é assim mesmo. Eles deixam o gajo, tipo, o vídeo gajo é assim que eles vão ver. um peixe fora da água. Tuca. Mateu, para que aqui? Está ali a uh, coisa ao lado. Portanto, está-se bem. Então agora, ativo o Sneak Attack. Lima. Uh -huh. Short Short okay. A Eldeth. Ela está com algum receio de avança, de ir ali para o meio, ela vem aqui ter com estes ajudar aqui na fight. Ah, entretanto, o um barulho aparecem aqui mais dois alermas. Com um 13, tu acertas. Boa! Ela vai fazer um spell mask. Uh... Os aliados estão a 30 feet. Hey a put fucking what? Nós temos que é? acabar com ela rapidamente. Eu queria, mas deixa eu ver se estes rolos estão vão me ajudar. E a Jillian dá-lhe mais uma focada, a e começa a ficar, ué, ferida. Não foi praia, foi. Yes! 15 dan nela! É o, maior, é o maior dano que eu consigo fazer, by the way, num turno só para vocês <risos> rirem de mim. <risos> e vocês veem a gaja levar tipo, 3 na boca e ficar completamente furada. For the sea mother bitch! Desculpa, minha filha, se calhar não te dei a educação que devia, mas esta é a única maneira. E com o um segundo ataque, mata a gaja. Ela cai no chão. O sangue dela começa a escorrer em volta dela e acaba por cair na água e começar a formar uma poça à volta do shrine. Os coatoa começam uns a chorar Outros a gritar, outros entram no alvoroço completo, param a briga, e do nada vocês começam a ouvir um género de barulho grande, de tal maneira algo que de um dos gritos e dos churros com toa. Começam a ver alguns dos à toa serem tipo puxados para dentro da água. Isto é o das criaturas que estão a puxar, é tipo umas mantas assim um bocadinho esteroides. Todo este choro e todo este frenesinho que havia, e os direitos de do vitória dos apoiantes, uh, começam a dar lugar a uh, um caos descontrolado. Sobre esses, só começam a ver boatos a fugirem de todas as direções para passarem por vocês a dar encontros como se fossem um parque a fugir para terra a fugir para a terra, exatamente mas para um lado para o outro para tentar sair uns pelo portão, outros para o outro e vocês começam a ver qualquer coisa aqui ao fundo a sair da água começam a ver alguns tentáculos a aparecer começam a ver duas cabeças de, de macaco já de uma mas uma coisa de, tipo, completamente gargantua, gigantesca. Oh, e isto parece ser tipo uma sema saída dos vossos piores pesadelos. Ei, é, ele fala, alguém faz um telemóvel forte. <risos>